E aí gente, sejam todos muito bem-vindos É, o um bigodão na área E galera, todo mundo sabe Que essa semana eu ganhei o Meia Cavaleiro, né Eu consegui, botar o Meia Cavaleiro No desafio 2v2 ali, no baú lendário Quando abriu o baú lendário, mano Quando veio o Meia Cavaleiro, mano Eu fiquei muito feliz, é sério Se tivesse vindo o Mago Elétrico Eu também teria ficado feliz Mas, cara... Foi muito top, porque o desafio era do Mega Cavaleiro E eu consegui o Mega Cavaleiro né Muita gente conseguiu Spark, Lava round, Muita gente vem falar João, seu cagão! Eu sei, eu sei, galera Eu confesso, sou cagão Às vezes eu sou cagão E, gente, já que eu desbloquei essa carta O Mega Cavaleiro, a lendária mais desejada E atualmente do Clash Royale A lendária mais apelona Eu vou montar um deck aqui em vídeo A gente vai batalhar algumas partidas aí O pessoal pede muito João, batalha, João, batalha, João, batalha Sim, galera Vou batalhar hoje em vídeo aí, vamos Vamos aí treinar, né? Galera, abri aqui o Clash, olha só, Lava Round aqui na minha loja. Não tenho ouro suficiente pra comprar ele. Se eu tivesse, eu compraria, mas eu não tenho, né? E nem vou gemar pra comprar ele. Eu vou esperar ganhar em algum baú, enfim. Eu só vou gemar realmente a carta que eu, eu, eu precisar que eu. Que eu goste. A carta não é que eu precisar. É uma carta que eu, que eu gosto, que eu use bem. Enfim, Lava Round eu não tenho ainda. Mas não vai ser dessa vez, meu amigo. É Lava Round, não sei se é menina, se é menino, mas enfim. Tanto faz agora Tanto faz agora nesse momento Galera, eu montei um deck aqui de Mega Cavaleiro com um pack mineiro E cara, esse deck tá muito forte É sério, tá muito forte Ele não tem um custo tão alto, né? Um custo de 3.9% de Elixir, é um custo bem baixo na verdade, porque é, tem duas cartas com um custo muito alto, que é o Mega Cavaleiro e a peca e ainda ficou num custo total baixo, eu considero um custo meio baixo com cartas pesadas, isso é interessante, mas antes de começar esse vídeo aqui eu queria pedir para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no canal se você, aí atrás, você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal do El Bigodão. venha fazer parte dessa família que só aumenta a cada dia Uhul! até rimou, mano. até rimou queria aproveitar o momento e de o meu Instagram, né? Pra quem não me segue lá no Instagram, eu posto várias coisas da hora lá, várias coisas por trás dos bastidores, então me segue lá, porque novidade em primeira mão é sempre no meu Instagram, Instagram, eu uso há anos isso aí, não sei falar direito, mas tudo bem, me segue lá no Insta, é jvfeio, é, que você não vai se arrepender também, já se inscreveu, deixa o like, vai me seguir no Instagram, que tanto pedido, João. Seu maluco, para de pedir as coisas. Não, eu vou pedir sim. Eu sou um pedichão. Galera, anotaram o um deck aí? Puxei uma batalha que eu já tava, na verdade, num desafio clássico aqui pra testar o deck, né? Antes de começar a gravar um pouquinho, né? Mas ainda tô testando, ainda não eu tô 100%, não é mesmo? Vamos ver como é que vai se sair esse negócio, mano. Começamos com o barril na mão. Eu vou tacar o barril. Tá aqui o barril todo torto. Geralmente, pessoal, <risos> não faço que nem eu fiz ali. Tá aqui o barril todo errado. com o barril certinho lá no centro, né? Que daí... Negócio fica. Aí dá certo, aí dá certo. Deixa eu dividir aqui os meus, os meus morceguitos. Deixa eu tacar um mineirinho aqui nessa princesa, só pra ela não ficar dando dano, essa chata. Cara, essa bicha é chata. Vocês não tem noção. Vou tacar aqui a minha horda. Vou tacar aqui o golem na frente. Né? Não, ele tacou. Não foi a melhor escolha que ele fez, mas tudo bem. Ó, eu acho que ainda vai, vai acabar dando bem. Vai acabar dando bom essa essa.. Isso aqui que a gente fez agora Nem sei se precisava tacar esses morceguinhos Bateu, bateu já me complicou um pouco a vida Não era pra ter batido, mas tudo bem Não era pra ter batido Vamos dar um jeito de, de parar essa princesinha Vou ter que, Eu não gosto de tacar o mineiro na princesinha Apesar dos, dos dois ter três de elixir Eu não gosto muito porque é, é basicamente tudo desperdiçar um mineiro, né, pessoal Então, mas enfim a gente tem, de vez em quando, a gente é obrigado a se submeter a certas coisas, não é mesmo? Vou tacar aqui um mega cavaleiro aqui na frente, pra dar um jeito com essa galera aqui. Vou botar um zapzinho aqui. Ah, gastei, não sei porque que eu gastei um zap nessa condição, mano. Eu não sei, eu, ah, eu tô muito tanso hoje. Eu não sei o que, que tá acontecendo, mas tudo bem. Juntas, juntas, juntas, juntas, juntas, juntas, vamos dar um jeito para essa coisa aqui. Eu não queria que ele... Não, tá aqui um o Mineiro ali Eu não sei o que o que tá acontecendo É sério É sério Eu não sei o que que tá acontecendo É tudo bem Tudo bem ele, ele deixou o Mineirinho bater lá Mineirinho tá batendo Mineirinho tá de boas, Tá tranquilo É, galera Vou tacar o Meia Cavaleiro aqui Pra... O Meia Cavaleiro já dá conta daquela galera Vou tacar minha horda de servos aqui Ele... Cara, esse Spark Mano Só porque eu ganhei o Spark agora há pouco Não é mesmo? Tacar o um Zap aqui. Mano, era pra não ter tacado o Zap antes, mas tudo bem. Beleza. Vou tacar o um Mineirinho lá. Vou tacar aqui os meus. Nossa. <risos> ainda pode tá bom ainda. Se a gente conseguisse ter parado aquela... Nossa. Se a gente parasse aquela princesinha, teria dado muito, muito bom, galera. Mas não, não, não, não vou deixar bem. A gente não conseguiu parar a princesinha. Mas tudo bem. Tudo bem. Vou tacar a Horda aqui. Vou tacar aqui o golem de gelo, não sei porquê, só para dar uma... chega pra lá nessa princesa maluca, Dá um zap aqui, beleza, beleza, talvez, ó, se, isso... nossa, se nossa coisa chegar lá, <risos> o cara já entregou o jogo, tacou o cemitério ali, é, não, na verdade foi o um cemitério defensivo, né, então... Mas mesmo assim, levamos essa, levamos essa Foi bem esse lado ali pra mim no comecinho Tudo bem, dei algumas abacalhadas legais Tá aqui os mineiros, tudo errado Não façam o que eu fiz, né? Ainda bem que eu não me vendo como pro player ainda bem, ainda bem que eu não me vendo como um cara que dá aula de Clash Royale De como jogar Clash Royale, não é mesmo? Por isso que eu me. Por isso que eu tô aqui. mentor né? tentando assim como vocês, gente. Tem muita gente aí que também tá começando aí no Clash Royale eu acho engraçado, porque as pessoas não entendem, as pessoas que jogam há muito mais tempo, elas chegam acusando o cara. Tipo assim, poxa, ó. tem gente que começa, né? uma hora o cara tem que começar. Obviamente o cara tem que ficar bom, né? Mas, tudo bem. Começa aqui na Cano eu tamo jogando contra o João. Não falei nem o cara que eu tava jogando no outro vídeo, nem sei qual cara que era, mas tudo bem. Vou tacar aqui o um morceguito. Vou tacar aqui. Não sei porque que eu tô aqui o Mega cavaleiro Galera, eu tô fazendo cada nubice hoje, mas eu não, eu não sei porquê. Eu vou explicar, eu não sei porquê. Eu não tenho, tipo, uma resposta pra dar pra vocês, assim. Ah, o João tá fazendo nubice por isso, isso e aquilo. Ó, oh, o cara também tem o um Mega cavaleiro bicho. Ó, ah. mas o meu hum. Mega chegou lá, mano. Chegou lá, vai dar um dano bonito. Ixi, eu sou o cara mais... Eu sou o cara mais cagão, mano, que tem, é sério. Eu faço umas nubices e ainda me dou bem de vez em quando. <risos> Eu acho muito massa isso, eu acho muito massa, eu acho muito da hora. É, o cara vai dar um dano legal aqui. Vou tacar aqui o me o golem de gelo, na verdade, só pra distrair, assim, esse cara aqui. Vou tacar o um mineirinho lá e vou separar aqui o Zap já. Zapzinho, galera. Tchum! Errei o Zap, legal, mas ainda conseguimos levar a primeira torre dele. Até que foi rápido pra quem cometeu no bice, assim, tipo, disparadamente. <risos> até que foi bom, até que foi bom, Né? Eu consegui usar o Meia Cavaleiro até que enfim, cara. É, porque tava difícil usar o Meia Cavaleiro de forma certa, não é mesmo? Consegui acertar o Meia Cavaleiro. Eu vou começar com a peca desse lado. Vou meio que forçar ele a jogar desse lado, já que a minha, minha torre, daquele lado de lá, tá com menos. Menos. Eu tenho que parar de falar essas palavras de vez em quando. Eu sei que eu erro muito português. De vez em quando o pessoal fala aí, ah, João, você errou português? Errei. A gente erra. Vou tacar aqui, isso aqui. Beleza, vou tacar o Mineirinho lá. Já vou preparar o zap aqui. Porque eu sei que ele vai tacar. Ele vai tacar o quê? Ele... Beleza, ele vai o dragão infernal. Vou tacar o zap aqui. Beleza, zapzinho. É, até que não foi tão ruim, não, galera. Foi bom, foi bom, viu? A gente vai ter que dar um jeito para esse aqui. Tá um golem de gelo aqui. Beleza, morceguitos aqui. É, tá indo bem, tá indo bem até. Tá indo bem. A gente tá dando conta aqui. Tá aqui um zap no nada, assim, sabe? Era pra acertar alguma coisa? Não sei. Se era, eu acabei errando, né? Como vocês puderam ver. Vou tacar o um barrilzinho aqui. A gente vai dar jeito de, de parar aquele negócio lá. Ele tá com meia cavaleiro pra defender o meu barril. Só se ele tava realmente sem alguma carta. Sei lá. Não sei, a gente nunca entende esse pessoal aqui no desafio clássico, né? A galera é muito doida. A galera é muito animal, bicho. Beleza, está com o golem de gelo aqui. Cara, o que você tá fazendo, bicho? Para por aí, bicho Desiste, desiste Desiste que essa já é nossa Novamente, bicho Valeu, João Boa sorte, meu mano, muito bem Boa sorte que deu Deu certo, tá vendo? Eu comentei nas minhas nubistas eu acho muito engraçado isso, galera Eu devo ser o mais noob do Clash Royale Que mais se dá bem, é sério Eu ganho as partidas de vez quando Muito na cagada, galera é muito da cagada, é sério Eu fico até de cara porque eu jogo apenas há dois meses E eu acho que eu tenho bastante troféu não é tanto, eu ainda estou na montanha do porco, é pouco Eu queria chegar na Arena Lendária, muito, muito mesmo Mas eu tenho certeza que se eu estivesse me dedicando, jogando várias, várias, várias vezes por dia Enfim, me dedicando horas no jogo Eu conseguiria chegar na Arena Lendária, mas enfim, eu não consigo me dedicar tanto Porque eu faço outras coisas, eu trabalho com outras coisas Eu queria já aproveitar pra falar isso aí Porque eu fiquei alguns dias sem gravar vídeo, galera Eu queria me explicar, porque um motivo é basicamente isso Eu trabalho com outras coisas, eu faço outras coisas E acabo, de vez em quando, me dificultando pra gravar vídeo enfim, mas não que eu não tenha Responsabilidade, não que eu queira trazer vídeo pra... Não queira trazer vídeo pra vocês Ainda mais o canal crescendo, como ele está Crescendo, quero me dedicar cada vez mais Aqui no Youtube, cada vez mais aqui no meu canal Do o Bigodão. e mano Daqui a pouco vai, daqui a pouco eu tô de boa, aí, daqui a pouco Eu tô conseguindo trazer vídeo todo dia, quem não assistiu Meu vídeo anterior, assiste lá porque tá muito Da hora, viu? Esse foi o deck, galera Eu recomendo muito você testar ele se você tiver O Mega Cavaleiro, se você já tiver desbloqueado O Mega Cavaleiro, ele é um deck muito bom Como vocês puderam ver aqui, eu vou Trazer ele, vou sim usar ele para subir troféu Vou tentar ver como ele tá funcionando Aqui no multiplayer e eu falo para vocês No próximo vídeo, espero que você tenha gostado Não esquece do like De se inscrever no canal, um beijo no coração De cada um e valeu!